Para mim, correr lento, cara, ela me traz umas coisas muito boas, assim, eu, eu, meu, já, você faz uma análise de um monte de coisa da vida, pensa em solução de várias coisas. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Corrida Perfeita. Aqui sou eu, Andrei Ascar, e hoje eu tenho um convidado super especial Sérgio Rocha do Corrida no Ar, o William Bonner da Corrida. E aí, Sérgio? <risos> <risos> William Bonner? É, o cara do Jornal Nacional da Corrida. Como é que <risos> tá meu parceiro, que traz o um noticiário da Corrida no Brasil e no mundo? E aí? Fala aí, cara. Obrigado, super obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui falando com você. Eu também acompanho o seu trabalho. É um barato, gosto de ver como cresce. Eu vejo... Sempre quando eu faço minhas perguntas e respostas lá no Instagram, os caras... Escuta, o Corrida Perfeita Funciona? Eu falei, mas, como é que eu vou responder isso? <risos> mas eu acho barato, boa, acho legal. Então, você fala isso, então te convido para experimentar o Corrida Perfeita depois. Vamos te mandar um acesso aí do método para você fazer essa experiência. Já experimentou correr descalço por um ano aí, não foi, certo? Para saber como é Bom. que é essa parada? Por que não experimentar o sim, método para vir qual é? e você poder responder? Eu, bom, eu tenho essa experiência com, com técnica de corrida faz bastante tempo aí. aí. Gosto de lei e tudo mais, essas coisas. Ótimo, experimente. É sempre bom experimentar. Bom, Sérgio, Olá. e como a gente está falando de experimentar, em experiências, eu tenho certeza que o que a gente está vivendo agora, nesse momento, é algo único, né? Tínhamos um calendário aí para 2020 repleto, cheio de prova, cheio de expectativa. É, quando virou o ano, o pessoal pensou... Caceta, graças a Deus, acabou 2019, vem 2020, vem com tudo, vai dar tudo certo. É um dos recordes do, da economia subir, do mundo fluir e pei, né? Que vergonha. É só X atrás de X no calendário. Como é que você tem visto isso, Sérgio? Bom, cara, eu acho que no, no início a gente não imaginava que, teria, que seria tão devastador assim, né? Pro nosso universo, né, velho? Porque Até porque a gente achava que ia ficar, ficar mano uma semaninha, duas semanas em quarentena, vai voltar tudo ao normal. a gente Porque as referências que a gente tinha era de outras doenças semelhantes que aconteceram, né? A SARS, sim, sim. H1N1, que veio, mas foi embora rápido, né? Então, muita gente acreditava que seria da mesma maneira. A gente não achava que ia ser uma coisa tão foda é, como está sendo para todo mundo. Eu cara. era um desses, né? Eu era um desses. Eu tava com Boston agendado para ir esse ano, me em Boston. Sempre fui me arredir as as grandes provas aí as majors, mas aí eu resolvi adentrar e tava todo feliz, né, para 2020, vamos para bosta, vou fazer o meu melhor, tempo lá e tal. Aí na hora que surgiu esse negócio lá na China, eu ainda tava na expectativa. Aí eu tava, não, não vai dar, não vai chegar lá não, não vai dar ruim não. Aí na hora que o que o Tedros falou lá que é na pandemia, eu falei, lasco. E agora? Traiores. Deixa eu Pegar meu dinheiro de volta aqui, <risos> cancelar esse negócio e o dólar começou a subir. Eu falei: não, não vai dar para ir lá, não, que além de tudo é uma viagem cara. Aí eu cancelei tanto Boston, aí depois já tinha na sequência o Ironman de Florianópolis. Aí eu fui vendo e fui, a gente foi vendo, né, estudando, conhecendo a gravidade da situação. E para mim, esse ano dificilmente teremos prova. Né? pelo menos na maneira antiga de se ter prova, né? O que você que tem em mente? Sério? Ah cara, eu penso como você. Eu acho que as provas, como nós a conhecemos, né? Uhum. E o, as provas pelas quais nós somos apaixonados, gostamos de participar e encontrar com os amigos e do jeito que a gente conhecia, a gente não vai ver até que tenha uma vacina ou um tratamento muito rápido e simples para essa é, Covid-19. Porque o, uma coisa que eu costumo dizer é que os outros esportes. Eles até podem voltar sem público, né? Só que o público da corrida é o próprio corredor, né, meu? É, é. Eu costumo dizer assim, aquela coisa de... Poxa, você pode jogar tênis a vida toda, desde moleque. Você nunca vai jogar a final de Roland Garros. Nunca. Hum. Nunca. Você nunca vai entrar naquele estádio, você nunca vai pisar naquela quadra. Você pode jogar futebol a vida toda. Você nunca vai jogar a final do Brasileirão no Maracanã. Agora, a corrida, você pode estar na mesma prova em que o cara bate o recorde mundial. É o único esporte que te proporciona isso. Então, a gente, eu, só, eu só consigo ver a gente voltando a correr provas o dia é que voltar a ter torcida em estádios, né? Você tiver grandes shows, grandes aglomerações, essas provas gigantes, assim como você tinha escolhido agora, Boston. Que aliás, uma excelente escolha para você, que é um cara rápido. Boston traz uma coisa que é muito foda para caras como você. É um cara que vai correr. Você, você faz maratona para 12h45. Isso, 50. É, a expectativa para Boston Bosta era essa, mas o mais rápido foi 2,48. Então, você, quando você corre provas no Brasil, para esse tempo, você corre sozinho. Boston, você é correr o lotado de nego correndo com você. E isso é o grande barato para quem é rápido, né? Você corre com um monte de gente tão rápida com você Vou o tempo te todo. E tem outro, outros baratos aí, onde também às vezes você não se sente tão rápido. Já obrigado por ter falado que eu sou rápido. Eu não me acho tão rápido assim, não. Mas, ah, cara, para um corredor assim. Vai é para né? a Conrads. A Conrads foi uma parada que eu fui ano passado e esse ano eu ia voltar de novo. 30 mil pessoas correndo 87 quilômetros, que foi o, o subindo. O tempo inteiro, eu caminhando, tinha gente do meu lado, porque eu caminhei muito naquela prova lá, cara. Eu correndo, tinha gente do lado. Cara, é o tempo inteiro Bom, e realmente isso é uma energia muito boa, né? É diferente do correr sozinho. E até o que eu até joguei lá no, no seu site, uma vez você tava perguntando, porra, vai ter corrida no, no Instagram. Eu falei, olha, corrida pode até ter, se você parar para pensar essas ultramaratonas aí que não tem muita gente, e faz um, uma, uma relação tipo time trail, dá um tempinho para um sair, depois outro sair, o negócio fica mais passado e já é, bem, é poucas pessoas. Isso é, pode retornar mais facilmente, né? Mas o ombro a ombro junto com a galera, essa corrida que é legal mesmo, dificilmente teremos. E por falar nisso, você viu... Que o pessoal lá em Mato Grosso está lançando um modelo diferente de, de corrida, que deve. Vai ser, acho que vai ser por agora que eles estão querendo fazer essa experiência. Acho que já começaram, né? Começaram. É, essa semana. semana. Já foi essa semana. É, foi essa, foi essa foi semana. Essa semana. Essa semana. Não sabia se era nessa semana ou se era na próxima. Cara, assim, eles têm o, o privilégio de ter pouquíssimos infectados, pouquíssimas as mortes, né? Está tudo sob controle lá, mas eu acho um modelo de, de competição complicado de você viabilizar, né? Para o organizador. Você ficar uma semana inteira. Um é. percurso de 5 km também, é uma prova curta. Então, o que eu vejo acontecer é isso. É capaz de a gente conseguir ver pequenas provas, com pouca gente, distância curta, acontecendo. E talvez esse modelo espaçado pode ser uma, é uma ideia. Agora, a gente tem que ver se, se isso é viável. Né? É eu acho que eles aproveitaram. É, porque, porque uma prova. Por exemplo, as, as coisas aconteceram na, na Noruega. Uhum. Provas super pequenininhas, para 20 negros correndo. Vinte anos correndo ali, uma prova super artesanal, assim, que não tinha nem, sabe? E, e foi interessante, mas é uma prova que não, você não viabiliza economicamente. Como é que o organizador vai conseguir ganhar grana fazendo isso? Né? Eu, é... eu acho que a tendência é a prova virtual mesmo. Não tem jeito, não tem como. É, eu acho que é bem por aí, né? A questão da competição virtual, que é, digamos, é a fake competição, por assim dizer, porque não tem Vocês ainda não se conseguiram fazer uma prova mesmo que seja competitiva, né? Acaba que a gente entra, para meu ver, um pouco mais profundo, que é o que eu estou até junto com o Tiago tentando desenvolver para os nossos alunos, essas competições, porque ter o desafio pessoal é muito interessante, ter um, um dia-chave, uma competição, onde você meio que é, se compara a performance, não necessariamente com outro, mas com a sua própria performance, para a manter a motivação de buscar sempre uma melhora, né, de melhora de pace, melhora de distância, mas não necessariamente num evento específico, não uma festinha, né? eu acho que a festinha... Que era a prova ali da galera curtir, de botar a roupa bonita, fazer aquele penteado legal. Acho que dificilmente a gente terá. Mas vai ser um negócio mais interno, né? Acho que a gente vai voltar até mesmo para a corrida raiz, talvez. O que, que você acha do que vai ser as corridas virtuais? Cara, eu quando eu comecei a correr, foi em 1999. Eu me lembro que, cara, era um... no máximo que tinha em São Paulo, porque eu morava em São Paulo na época, era uma prova por mês. É uma coisa bem espaçada mesmo, né? E, poxa, às vezes você, eu comecei a correr porque eu gostava de correr, descobri a prova, porra, que legal participar de prova, né? Eu acho que volta a ter essa coisa da raiz, acho que tem gente que tá correndo por opção mesmo, porque não pode praticar outros esportes, então talvez a gente tenha um crescimento na prática de, de corrida. E eu entendo mesmo assim como você do que os desafios virtuais e corridas virtuais é um fator motivacional para você conseguir continuar treinando, né? Você tem um objetivo. Muita gente só consegue correr quando tem uma treinar direito, quando tem um objetivo ali na frente, pô, tem uma maratona, tem uma meia, tem uma prova de 10 quilômetros. Então o cara treina para aquilo, então ele se sente motivado. Muita gente traba, pensa a corrida dessa maneira. É lógico que quando isso aconteceu no primeiro instante. Eu pensei exatamente assim, nisso, assim, agora a gente vai ver quem gosta realmente de correr. É, Só que... porque... Ela, por favor, continue. Não, porque, não, porque a pessoa fica mais pronto. não, não, uma semana, duas semanas sem correr, cara, eu mesmo, eu corri dentro de casa, fiz um percurso de 5km, que eu tinha que dar 135 voltas, aquele negócio. Quando eu me arrumaram a esteira, eu falei, nossa, graças a Deus, né, porque, porque fica fazendo muitas viradinhas curtas, né, tinha que ser uma corrida muito lenta, né. Cara, é, é isso que é o maior barato da corrida que eu acho, que cada pessoa se relaciona com a corrida, com a atividade de uma forma diferente. Tem o pessoal que está lá pela competição, tem o pessoal que está lá pelo abraço quentinho, de estar tá inserido dentro de uma comunidade. Tem as pessoas que estão pela saúde, tem as pessoas que estão pelo desafio pessoal né, de conseguir superar, de colocar metas e cada um se, se, se conecta com a corrida de uma forma. Então, você querer uma corrida, como muitas vezes as pessoas colocam a mesma corrida para todo mundo, cada um enxerga a corrida de uma forma, não tem como você querer que, olha, esse que é o jeito certo de correr, é assim que você tem que lidar com a corrida. E eu acho que o maior barato é a gente conseguir entender isso. Eu, quanto profissional de Educação Física, eu vejo isso muito nos meus alunos, né? De puxar em uns a relaxar em outros, o que fazer com cada um, mas eu tenho que entender com quem que eu tô falando, né? E por falar em com quem que eu tô falando, com quem que eu tô falando, Sérgio? O que que é a corrida para você, muito mais do que o, o Corrida no Ar? É, como que você se conecta com a corrida? O que que é esse sentimento? De onde surgiu tudo? Essa paixão, né? Que eu acredito que você é um apaixonado pela corrida. Cara, corrida surgiu para mim naquele um velho esquema, né? Pô, preciso fazer exercício, preciso emagrecer, preciso fazer alguma coisa. E eu falei, cara, vou começar a correr. Mas aí foi uma coisa que eu estava na uma academia, nas minhas várias tentativas de começar a frequentar a academia, isso acontece bastante, você começa, para, começa, hum. para, começa, para. Eu comecei uma academia e daí era em um andar, tinha, era, isso era na zona sul de São Paulo, um andar, os equipamentos de musculação, e tinha um andar superior que tinha as bicicletas ergométricas e tinha duas esteiras, e eram esteiras bem simples, aliás. E daí tinha um cara, toda vez que eu ia na, na, na bicicleta ergométrica para fazer o aquecimento, sempre tinha um cara correndo lá. Cara, e daí... E o cara o cara era, o cara era meio gordinho até, mas o cara corria direitinho ali, né? Nesse... Cheguei pro cara um dia e falei, escuta, como é que você fez para conseguir correr assim, hein? Ele, ah, eu comecei correndo um minuto, andava um minuto. Daí, conforme foi passando o tempo, foi aumentando o tempo ali de corrida, até que eu consegui correr 30 minutos sem parar. Eu falei porra, vou tentar fazer isso também. Daí comecei a fazer esse esquema. E quando você fez esses 30, Sérgio, virou uma chave em você? Como é que foi essa sensação para você? Você falou, caraca, eu consigo, sei lá, o que que foi? Rolou uma epifania dessa Cara, primeira eu vou marca? Dizer pra você, eu vou dizer para você que as conquistas na esteira não, não, não, não teve uma coisa, não foi uma coisa fundamental para mim. Acho que o fundamental mesmo foi o dia que eu corri a primeira vez na rua nessa fase, né, de uhum. estar mais velho. Eu tinha, eu, quando eu era moleque, eu lá com 14, 13, 14 anos, eu fiz Taekwondo, e a gente corria na rua, aquela coisa de correr com kimono, né? Era legal, tal, mas eu nunca tinha corrido mais do que 30 minutos na minha vida, que eu me lembre. Uhum. Então, daí eu fui lá, daí eu me lembro que a, a revista que eu trabalhava na época, é, era a época da paridade do dólar, né? É, então... 94 ali, 90 é, não, não, isso era 90, era, dois, era quase, não, não era mais, pa, não, era pareado, não era pareado, mas era mas era, assim, era muito baixo. Não, não era o rever. Então isso, era, isso aí é em 90, isso foi em 99. Sim. Então daí, estava assim, muito, tava muito barato o dólar. E, e a revista que eu, que eu trabalhava, ela é impressa no Chile, cara. Nossa. Porque imprimir no Chile, mesmo caralho. enviando alguém para acompanhar a impressão, era mais barato do que imprimir no Brasil, só para você ter uma ideia. E a, e a qualidade da impressão era melhor. Então, é, às vezes, eu, eu me lembro que um dia eu falei, Pá, eu queria levar os fotolitos, essa época de fotolito tal, uma coisa meio complexa para explicar agora o que é. Mas eu fui levar os fotolitos para a gráfica e eu tinha que ficar lá alguns dias em, no, em Santiago do Chile para levar a, algumas edições ou algumas edições da revista. Porque às vezes os caras imprimiam, eu levava uns 10 exemplares para o Brasil. E nessa época eu já tinha começado, eu já estava correndo a tal das meia hora na esteira. Ah. E daí eu falei, cara, eu vou, vou correr na rua, porque, cara, não era uma coisa muito comum ainda. Tomou coragem. Era muito comum. E eu falei, cara, eu vou correr. vou aproveitar que eu tô aqui ninguém vai me ver. <risos> eu <risos> correndo, né? E <risos> eu fui correr na rua e eu me lembro muito, é, é muito marcante isso para mim, porque eu me lembro muito do dia seguinte, que eu tava totalmente quebrado. E foi quando eu descobri que realmente a, a esteira é diferente do que você correr na rua O estímulo muscular era completamente diferente Fiquei todo quebrado falei, Caramba, meu, é melhor eu correr na rua do que correr Na esteira, porque parece que dá mais efeito Daí eu nunca mais parei velho. E o cara, o dono da editora Que eu trabalhava, o Luiz Felipe Dávila uhum. Ele Ele soube que eu tava correndo Ele falou, ô Sardinho, Pô, você tem que fazer um treinamento aí não sei o que lá, Porque ele já tinha corrido duas vezes a maratona de Nova York esse o, o, o dono da editora era outro patamar. E... <risos> pois é, ele falou: você tem que fazer isso, você tem que entrar na maratona de São Paulo para fazer um longo de 30 km. Ele já, ele já foi dando umas viajadas assim, mas foi o meu primeiro grande incentivador de pô, correr. Que legal, né? que legal. E daí nunca mais parei, velho. Entendeu? E agora, a corrida para mim, que você perguntou, cara, pô ela é completamente inserida na minha vida, desde que, desde que isso começou. Agora, ainda com, com o canal, que eu faço tudo que eu faço. Tudo que eu faço aqui é, eu gosto de fazer, tudo relacionado ao canal. Eu gosto de correr, eu gosto de falar sobre corrida, eu gosto de filmar os vídeos falando sobre corrida, eu edito, eu faço tudo, né? Eu faço dizem, tudo no canal. Dizem que o segredo de um, de um bom negócio, né, do sucesso, é você fazer é o que você fazia de graça né, o seu trabalho, né? É Você faria, pô, eu gosto de fazer isso, não é porque eu ganho dinheiro com isso, eu faria de graça o que eu tô fazendo, é o amor envolvido, né? E a partir do momento que você bota essa energia aí no que você faz, tendo prazer... Primeiro que o trabalho não é mais um trabalho, é um prazer, né? E no final das é contas, tudo dá certo quando a gente faz com amor, né? com dedicação e com esse prazer. E só cresce, né, Sérgio? Só cresce. E cara, mas por quê? De onde surgiu essa questão de você passar esse radar pelo mundo, pelo Brasil, nas corridas? Querer saber do, do X e do Y ali da prova, o que está que acontecendo, a marcação da prova e trazer essa notícia para a galera. É porque você é um cara curioso sobre essa situação e essa paixão te despertou na corrida e você viu, pô, está faltando esse tipo de informação aqui. Foi mais ou menos por aí? Bom, André, pô, eu sou jornalista, né? Então, para mim, essa coisa de ter a curiosidade e ir atrás das coisas é uma coisa muito natural para mim, né? De buscar isso. Né? Já era uma e... paixão. É, eu trabalhei na revista Contra-Relógio seis anos, né? Então a minha escola de jornalismo de corrida vem da Contra-Relógio, de contestar coisas, de ter sempre mais a. a, a de estar tá mais na defesa mas do é corredor. Mas a Contra-Relógio veio antes da, de você começar a correr? Antes do fotolito? Depois? Ou veio depois? depois? Então, mas, depois. Mas é aí, ó. Que as então, coisas vão se encaixando, assim, fui... né? Assim, assim. Então eu fui Eu fiquei correndo um bom tempo e tal. E daí, quando eu corri, eu, eu, eu acompanhava, eu, eu lia contra o relógio, eu comprava a revista. E daí eu me lembro que eu tava lesionado, eu tinha me lesionado, uma lesão que eu tive lá. Não me lembro exatamente qual a lesão, que eu tinha que ficar parado. E, eu, e, a, e a revista que eu trabalhava na época, ela o, era uma revista semanal, então eu entrava às duas da tarde, sem hora para terminar. Então eu ficava com a manhã livre, né? Então eu sempre treinava de manhã. E daí, quando eu tava lesionado, tava sem fazer nada de manhã, falei, cara, cara, quer saber uma coisa? Vou fazer um projeto gráfico a revista contra relógio e vou mandar pro cara lá. Né? E aí mandei, fiz, despertenciosamente, mandei, falei: olha, eu gosto da revista. Falei, eu gosto da revista, mas eu acho que. Foi é, tal. eu acho que ela não é... é. Eu acho que ela não é tão bonitinha, ela não, não tem no, na diagramação dela, ela não tem a paixão do texto e tal. Eu fiz um projeto aqui da revista, se você gostar, vamos conversar, né? Uhum. E daí, mandei um e-mail pro cara, né pro Tomás. Daí, ele respondeu assim, eu gostei, vamos conversar? Ah, que ótimo, que ótimo. E daí eu, daí, eu entrei na revista. Daí, foi quando eu consegui juntar as duas coisas que eu gostava, né? O meu trabalho com a revista. E, cara, acredite, André, ó, há oito anos atrás, eu fazia um podcast da revista Contra Relógio, tinha oito mil pessoas escutando por semana. E Ué. o Tomás falou pra gente parar de fazer. Que não dava certo, você tava à frente do não, seu ele... tempo. Você... Ele achava, não, é que ele achava que tava... Isso é... Essa história é divertida, porque ele achava é, contigo, que contigo, tava contigo. roubando... Ele, falou... ele achou que, tava... que, o... que o podcast estava roubando o público da revista. Mas foi... Mas foi quando ele parou de... Mandou parar de fazer o podcast, que eu fazia com o André Savazone, que ainda tá na... na Contra Relógio. Foi quando ele mandou parar de fazer, foi por isso que eu criei o canal. É o Corrida no Ar, que na verdade é o Vinha do Contra Relógio falando. no Ar. <risos> falei, ah, vou tentar fazer o que eu fazia lá eu, eu costumo dizer que eu não tinha A menor ideia Do que eu estava fazendo quando eu fui pro YouTube Eu não tinha um plano, nada, nada Eu falei, ah, eu vou começar a fazer lá no YouTube Se der certo, beleza, eu não sabia o que eu tava fazendo Acabei encontrando o um caminho, pô, legal Melhor ainda Então essas coisas de falar sobre Você perguntou, de, de dar notícia De falar do que tá acontecendo Pra mim, eu já tentei três vezes Já tinha tentado duas vezes no canal Fazer a parte noticiosa Uhum. E não dava muito certo, mas aí a última vez eu falei, cara, vou fazer de novo porque eu quero né? Daí deu super certo e virou uma e o, canal... o Corrido na News é meio que uma referência aí pra galera Tem uns atletas de elite que eu conheço, eu, sou... uhum. eu conheço muita gente, né, do nosso Corrido Os caras, ô Sérgio, eu gosto do seu canal, mas eu só vejo o Corrido na News Só, só parte <risos> tudo bem, você tá assistindo, tá valendo <risos> Galera, não curte muito você tocando rock, não Que outra paixão, né, Sérgio, você tem? É na música. Ah, cara, é que eu, é, eu sou. É que, na verdade, eu era para ter sido músico mesmo, né? Eu estudei em <risos> conservatório. É verdade. Eu estudei em é conservatório verdade? quando eu era moleque. É, eu toco violão desde os cinco anos de idade. Estudei em conservatório. Legal, legal. E daí essa coisa de colocar as músicas no Corrida no, Ar, no principalmente no Corrida no Anils, é, foi um jeito de eu usar isso que eu tenho de alguma forma e me divertir, porque eu adoro fazer isso também. E daí depois eu só dei uma sofisticada agora, eu comprei uma interface de áudio, então eu edito, faço, edito umas músicas, eu gravo tudo bonitinho, programo bateria. <risos> só encaixando o que gosta de fazer, né, Sérgio Então não tem como falar que a vida tá ruim, né? A vida tá boa. Tá legal, tá legal. Tá legal, mantendo, só passando o desafio. E por falar desses altos e baixos que a gente passa na vida, me conta um pouco dos seus... Já foram quantas lesões que você teve ao longo da sua carreira, Serjão? Cara, antes de, antes de começar a correr descalço, que eu já tive essa prática, antes de começar a correr descalço eu tive algumas, alguma, eu tive um, um, um menu legal. Eu tive síndrome da bandeira tibial, eu tive é, síndrome do piriforme, eu tive bursite na pata de ganso. Acho que é basicamente isso, eu nunca tive facite plantar, por exemplo. É, essas foram as lesões essas foram as lesões que eu tive diagnosticadas mesmo Fora as e dores, a eu última parava de fazer parava não, de não. é é, é. o que eu faço o que eu faço hoje assim é coisa de corredor vai de, de, de, experiente entre aspas vai. dá uma dor esquisita eu pô, parei amanhã eu continuo amanhã eu pulo um dia pulo outro a ah, beleza assumiu muitas das coisas é, acabei de, acabei de, que apareceram nesses últimos tempos acabei solucionando para de correr mesmo né? porque como eu, solucionei, como eu solucionei a questão da técnica de corrida quando eu comecei a correr descalço? Uhum. Então é dificilmente a, Foi Quanto tempo coisa correndo comigo. descalço, Sérgio? De onde surgiu essa sua ideia de correr descalço? Você experimentou essa, essa melhor percepção do corpo? Que eu também sugiro as pessoas que corram descalço para perceber melhor o corpo, né? Que corrida é percepção. Como é que foi essa experiência para você, cara? Eu tinha. Eu estava treinando para a maratona de, de Punta del Leste. E eu tava treinando muito bem, velho. Tava super bem. Daí começou, comecei a ter as dores assim no meio do periforme, um choque, né? Um choque no glúteo. Assim, E Eu falei, cara, e meu, eu tava e, e sabe, né? Corredor, por natureza, é teimoso, né? Ah, não é, não é que vai parar. Eu... Porque sentir dor é normal, né? Sentir dor é não. normal. Só que eu sabia que era uma coisa errada. Eu sabia que estava errado porque bati o calcanhar no chão. Choque no glúteo. Bati o calcanhar no chão, Choque no glúteo. Isso no esquerdo. Depois foi um pouco me ligando para o direito. Só que eu estava treinando muito bem. Eu falei, não, vou, vou fazer o seguinte. Eu vou treinar, vou fazer a maratona e, e depois eu vejo o que, que é isso aí. Fui para a maratona, estava bem. Passei passei a metade, acho que eu, passei a, me, a meia. Eu passei para, acho que passei para 142 Tava então, legal, queria fazer abaixo de 13,30 mesmo. Uhum. É, só que daí a dor que eu tava sentindo começou a ficar pior na, na prova. Né? Na prova mesmo. Então Sim. eu acabei quebrando, comecei a andar e correr, mas assim, eu acho que, se eu não me engano, eu acabei terminando com 13,42, assim, mesmo com essa situação. Foi algo próximo daí, do que você almejava? É... Não, não, né? Foi um split positivo feio, né? Eu ah, fiz o 42 só numa maratona de quebra <risos> tá tá dentro tá ali bom, da né? área pô tá bom <risos> tá bom e daí eu voltei voltei a voltei pro Brasil e falei cara vou dar um tempo para ver se essa coisa aí que tava dando esse choque aí some né uhum. então deu um tempo de um mês e daí cara nada nada de ir embora nada de melhorar assim daí puta daí fa fazer aqueles aqueles alongamentos né para Performe e tal. E, cara, e não sumia a dor. Daí, me deu, um, me deu um, um insight assim. Falei, cara, eu tenho um Nike Free antigo, das antigas, bem, do, dos primeiros. Aquele tênis não é como se eu tivesse correndo descalço? Então, se eu correr com aquele tênis, ele vai mudar um pouco a minha técnica? Talvez eu não tenha, essa dor não apareça cara E você difícil. já tinha buscado alguma coisa sobre mudança de não. técnica, dor, lesão? Foi algum não. insight próprio, assim, que pô, isso aí não pode tive. ser o meu movimento que tá causando? Não tive, mas quando eu corri com tênis e fui lá, tipo, eu falei, bom, vou colocar o Nike Free no pé e correr. Cara, eu coloquei no pé, comecei a correr, não senti dor, corri 10 km Falei, cara, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. Fara. Daí eu comprei, o eu li, daí eu, daí eu baixei, o que que eu fazia? Eu trabalhava na conta relógio, eu baixei o audiobook do... do... Do Nascidos para Correr e fui escutando o livro no, no caminho porque reunião. eu trabalhava em São Paulo. Não, eu trabalhava em São Paulo, né? Em Jundiaí fica Sim. cerca de uma hora, 40 minutos. Então eu ia escutando né, na volta. E eu falei, cara, tem alguma coisa mesmo. Daí o que, que eu fiz? Eu comprei, encomendei o Five Fingers. Ah, o o Five famoso Fingers. Five Beleza. Fingers. Encomendeu o, o, o Five Fingers. <risos> é. Chegou o Five Fingers, coloquei no pé. Daí eu fiz a, a, a, o, o erro clássico, né? Você fica todo empolgado, que você tá sentindo? aquele. Caramba, corri meia hora com ele. Nossa, o no dia seguinte, minha panturrilha, panturrilha. ricada, aquela coisa. E daí fui mexendo um pouquinho, tal, tentando entender um pouco mais. Não, tem que ser mais ponta do pé, não sei lá. Daí eu corri muito com a ponta do pé, daí eu tive quase uma metatassalgia. Daí eu falei, cara, tem alguma coisa errada ainda. Eu vou tirar e vou começar a correr descalço, um pouco, para ver como é que é. E foi só quando eu tirei o Five Fingers, fui correr descalço que eu entendi como eu tinha que correr com o Five Fingers. Uhum. E daí eu fiz várias experiências. Eu, eu, tenho, eu tenho 45 minutos, uns 10 km descalço. Eu tenho acho que 1,52 e meia correndo descalço. Eu fiz e algumas seus experiências. tempos. E os seus melhores tempos? Como é que, aproveitando esse gancho aí do, do tempo descalço para o tempo ideia. de tênis, tempo calçado? Tênis calçado, que já foi depois dessa, depois eu ter descoberto Sim. a corrida descalça Depois ali com tênis minimalista mesmo é, eu, eu, eu vou dar a sequência para você entender o que aconteceu Bora Eu fiz, é, fiz 3,28 em Buenos Aires Em 2012 daí no, ano, daí no final do ano Eu fiz Não, não, assim, ó, é isso Eu fiz 3,28 na maratona, beleza. Daí eu falei: porra, legal, tô num nível bom, tô melhorando. Daí chegou em, ma... em abril de 2013, eu fiz é... eu fiz 1,32 na meia e depois, uhum. logo depois, na tribuna, eu fiz 41 nos 10. Eu falei: cara, tô pronto Agora, pra fazer 3,15. Tô pronto pra fazer 3,15, né? A correlação de resultado, né? Sim, 41 sim, nos sim. 10, né? Só 82 3 meio tá pronto. 13 e 15 daí eu comecei o canal. Daí eu não consegui manter a, o treino. manter o, o foco no treinamento que tava super ali em cima. Não consegui manter o foco. E tem te consumindo muito o canal hoje? Você não consegue treinar como você gostaria? Cara, eu hoje é, eu, é que como eu faço tudo sozinho, André, Teve, um eu, demorou, muito nada, tempo, né, demorou muito tempo, demorou muito tempo para eu conseguir estabelecer uma rotina em que eu pudesse priorizar o meu treino. Então, quando quando eu consegui fazer isso, que foi no início do ano passado, eu consegui voltar a treinar direito, porque eu é porque o que estava faltando era eu colocar assim, ó, a minha manhã, a meu esquema de manhã é acordar, levar meu filho para escola e treinar. Vou uhum. cuidar disso, treino e depois vou para academia, fazer agachamento, fazer, uhum. eu só faço academia com peso livre, né? Vou fazer um agachamento, fazer um agachamento com barra, fazer terra. É isso, eu vou fazer só isso. Porque se eu não. Porque se eu chego em casa e ligo o computador, fodeu, não vou fazer nada. Então, quando eu consegui fazer isso. Né, eu, quando eu consegui fazer isso, de voltar a treinar de manhã, me obrigar, falei, cara, não é pra fazer nada. Se você vai fazer é pegar o celular e responder os um negócios. Não, você entra na frente do computador. Daí eu consegui voltar a treinar direito. Então, daí Pô, que eu. Que legal. Eu... E aí? Vai daí... buscar bater os 10 nos 40, os 21 subir 30? Maravilha, o plano <risos> era esse todo para 2020, mas não deu, entendeu? Da a pandemia, pandemia aí, A culpa <risos> da pandemia. Não, eu tava começando, eu tava melhorando, Andrei. É, por exemplo, é, no ano passado, a média de Buenos Aires, só para você ter uma ideia, em Buenos Aires, é, pô, desde o primeiro, desde o em 32 que eu tinha feito lá em 2013, eu nunca mais tinha baixado o dia em 40. Nunca Uit. mais. E daí no ano passado. Em Buenos Aires já fiz um em 37. Falei, puta, beleza, tô encaixando de novo. Estamos no tô caminho. Estamos no caminho. Aí, beleza. Só que daí eu perdi. Daí eu não consegui voltar a fazer os treinamentos direito. Daí fui, daí não deu certo. Berlim, E não sei o que. Daí eu falei, não, agora. É porque o ano passado eu fiz uma coisa interessante. Eu tava treinando com o Marcos Paulo. Diga lá. E, e daí eu. Assim, ele passava para o treino. Eu sou da escola. Esses melhores tempos que eu tive foi tudo na época do Vanderlei de Oliveira, né? Que é um uhum. treinador aqui de São Paulo que treinei com ele seis anos. É os meus melhores tempos foram com ele. E eu gosto muito da escola de treinamento dele, que é a escola portuguesa. Então a escola portuguesa é muita rodagem, né? E eu sou e, e daí eu chegava para o Marcos Paulo, falei no ano passado quando eu falei meu, eu vou fazer agora isso direitinho. Ele, ó, oh, então passou a planilha, passava a planilha com quatro treinos, né? Uhum. Tipo, é, dois treinos de intensidade, uma rodagem e o um longo, né? Daí então, eu cheguei assim, falei para ele, oh, marcão. Seguinte, a ó, pouco, esses, não? <risos> esses dois dias aí que você tá falando para fazer, fazer off, eu vou rodar. Eu vou rodar porque eu preciso rodar, e porque senão não vai dar certo. Eu tô querendo, eu tô muito afim de voltar a fazer tempo, então eu vou rodar. Ele, não, não roda, não roda. Eu falei, cara, não, mas fica tranquilo, eu vou rodar bem lento. Fica tranquilo. Daí que comecei a fazer. Nesses dois dias que ele falava para não fazer nada, eu vou fazer uma rodagem de 16 km a 6 h 6 e 30 num percurso, um percurso bem difícil que tem aqui que eu faço perto de casa que não tô conseguindo mais fazer porque eu tenho um parque que é fechado, mas é do cacete porque é desses 16 quilômetros, 8 quilômetros é grama e terra uhum. então, perfeito, né? Tem um estímulo melhor ainda, dá mais força e tudo mais. Né? E daí eu fazia isso, eu me matava nos treinos de, de tiro e as rodagens eu fazia super lenta e cara funcionou assim de um jeito tão divertido. Porque ele fala os caras, porra, Sérgio, mas. Você não está fazendo umas rodagens a 6h20? 6h30, como é que você conseguiu ir lá na prova e fazer 4h37 de ritmo? Eu falei, ah, cara, eu sabia que eu ia fazer porque os no treinos de pista estavam indo forte. muito bem. É, no dia de fazer e isso. O tem que fazer força. Né? Essa então, é eu nem, o, nem, o Marcos, nem o Marcos Paulo acreditava que eu ia fazer esse tempo. Eu falei ele. falou: não, eu vou te mandar aqui, ó. Baseado nos seus treinos de pista, você vai fazer 1h42, eu. Marca, nem é fudendo. Eu sei que eu vou fazer abaixo em 40. Eu sabia que ia sair. A gente uhum. sabe, né? Quem se conhece, vai, vai sair abaixo em 40. Quando eu saí na prova, passei o primeiro quilômetro na placa. Eu só olho a placa. Né? eu O relógio na placa, né? Uhum. Eu sou das antigas, não fico baseando no GPS. né Passei na placa de um quilômetro, 4,45. Já saiu abaixo em 40. Fechou. é <risos> fui só melhorando, cara. Mas foi divertidíssimo na prova, cara. E é eu penso lembro... também, né, Sérgio, que é você é o caminho, né, que você está levando, porque se houvessem outras maneiras de você fazer que existem outros tipos de treinamento para atingir o, o mesmo tempo, existe. Mas o claro, prazer tá no caminho, isso. você tem que ter a satisfação de estar tá fazendo a coisa certa, porque a prova é um dia só, o treinamento são vários meses, então você tem que estar tá inserido, né, nesse nessa rotina. Você tem que estar tá gostando do que está realizando e convencido né, de que o que você está fazendo é o certo. Porque tem muita gente que treina achando ruim, né? Treina com ah, desgosto. Né? Vou te dizer uma coisa divertida dessa prova, que foi assim, deu tudo errado nela para eu chegar na prova. Eu cheguei a largada faltando 10 minutos, André. Eu sei como é que é isso. Dez minutos, dez <risos> minutos, assim, desesperado, caralho, onde que é a porra do guarda-volume? Ah! E daí fui, eu consegui coloquei, coloquei o tênis, estava tudo certinho e tal. Eu falei, puta, entrei no curral, entrei no curral, tava faltando dois minutos para largar, cara. E daí chegou um cara do meu lado, um argentino, ei, Sérgio Rocha, tudo bem? Fiquei conversando com o um cara, daí veio o bandeira da Argentina aí, no nosso, pum, largou. Eu falei, caralho, não deu nem tempo de fazer nada. A minha sorte é que eu tinha pego uma bicicleta, dessas do Itaú, porque já tem lá, já foi aquecendo eu fui de bicicleta pra largada, então aquele foi o aquecimento e o nervosismo, né, do para ah! Chegar pra prova e deu tudo certo. Foi é, não, eu te falar uma coisa, cara, que esse teu, deu tudo errado a minha rotina, sabia, cara? Uma das coisas que eu faço é, é chegar no estouro do... Do... Do... do apito lá do negócio, que é algo que eu tenho que melhorar, que eu sei que é fundamental aquecer, mas eu não sei o que, que acontece na minha casa, que eu me enrolo nas pernas, eu tenho que ir no banheiro quatro vezes, que eu sempre chego lá. <risos> para você ter uma noção para você ver como que esse ano tá tão estranho <risos> é brincadeira, né? Contra a minha largada, mas foi a primeira vez que eu perdi uma largada que antes eu brincava com meus amigos, todos né? Com a galera, tal que eu chegava sempre em cima da hora, mas eu falava, mas eu nunca perdi uma larga, nunca perdi uma largada, nunca perdi. Dessa vez eu me atrasei na ultra maratona do 60, que é 60k que eu fiz agora dia 15, que foi a última vez que eu corri na rua eu cheguei cinco minutos atrasado. Já tinha todo mundo indo embora. Eu cheguei lá, o cara já tava tirando o, o, o chip do chão. Aí como o, o pessoal da MKS aqui, o, o Toches organizador é brother, né? Eu falei, não, não tira não, deixa eu passar nesse negócio. Pô, ele já olha bravo pra mim. Pô, Andrei! Eu, Porra, cara! Deixa eu ir, deixa eu ir. eu fui. Agora, o legal também dessa prova de coisa errada, cara, eu fiz coisas erradas também antes, no dia anterior. Porque assim, eu tinha... Eu fui comer, eu fui almoçar umas três da tarde lá num restaurante ali perto. E para mim, para dar certo as coisas, eu tenho que comer frango. Frango. <risos> Tem que ser frango. Tem que ser frango. Sempre que eu como frango, dá, dá bom a prova. Daí eu falei, preciso comer frango. Daí tinha daí eu fui comer num restaurante, cara. E só tinha eu no restaurante. É. Era um restaurante pequeno. E eu falei, cara, poxa, daí beleza. O cara trouxe e era meu. E era um frango, cara. Maravilhoso. Um frango grelhado, tipo um galeto, cara. Com. Um molho de queijo roquefort era maravilhoso. O negócio, eu falei, cara, me traz uma Kilmes, né? Vou tomar uma é. cerveja, comer ah, é beleza, mano. cara. Era tão bom, me deixou tão cheio aquilo que eu tava sem fome. E eu cheguei no hotel que era perto do hotel, fiquei editando um vídeo do, do primeiro trecho da viagem. E chegou, era tipo, meu, quando fui olhar o relógio, era tipo nove da noite. Eu falei, cara, eu tô completamente sem fome e agora? Sem fome Fui lá, peguei uma Heineken. Pô, tomou uma cerveja. meu <risos> <risos> é pô? É, também dá. Tomei a cerveja, dormi, acordei, deu aquela coisa. O tô não chegar lá, fiz uma puta prova. Foi do cacete. <risos> Correu relaxado, suave, sem tal. tensão. Essa prova, André, foi, é, é, no meio dela, foi divertido pra mim, assim. Porque, eu, como te falei, passei o primeiro pra 4h45, só que depois eu fui, fui negativando a prova. blá, E eu olhava assim no relógio, 4h30, 4h30, falei. Sérgio, qual foi a última vez na vida que você correu uma meia virando 4,30 quilômetros? Caralho, Sérgio! <risos> Ficava falando comigo mesmo, né? Porra, é. que legal! E é, yeah, exatamente esse espírito, né? A positividade durante a corrida te leva muito mais para frente, né? Quando você tá se sentindo bem, com a mente positiva, essa questão de você tá festejando a cada quilômetro, passando a 4,30, isso é muito importante. E é algo que... Vem-se cada vez crescendo mais, digamos assim, na, nas mídias da corrida. É esse trabalho mental, esse mindset do corredor, esse mindset vencedor. Essa questão de você se manter positivo e como que o seu corpo trabalha com isso, né? E pelas experiências você vai sentindo isso e você vai descobrindo. Pô, é verdade. Naquele dia que eu tava assim, ó, tranquilo, o negócio fluiu. Mas muitas vezes já vi muita gente tropeçando também, né? De ficar feliz demais, aí toma o... Ah... Assim, o um excesso, é um excesso, excesso de, de otimismo é, foi, é. foi o que aconteceu Hoje. comigo em Berlim Em Berlim foi isso, a Berlim no ano passado Exatamente por ter feito uma meia super boa Eu cheguei, puta, vou destruir Berlim Nossa, vou ganhar pra caralho eu Tava me achando, cara Paguei <risos> mesmo Porque eu, eu, tive, eu tive um problema né, De, de não, pod, não enxergar De não ler a prova uh -huh. Largou o primeiro quilômetro Em Berlim eu passei, eu li o primeiro econômico, 5 por 1, um, falei, cara, sério 5 por 1, um, você tá fazendo força? Pô, é, era pra é tá errado. fácil isso. Era pra fazer, não, mas vamos aí. Esse vamos aí foi o que ferrou. Eu falei, puta, olha, tipo, ali do cara, for... segura, segura que hoje não é o dia. Vamos de boa, vamos esperar esse dia aparecer pra frente, porque às vezes acontece. Você uhum. segura um pouquinho e esse dia vem ali na frente, mas pra <risos> mim eu estraguei. Aquela Porque força não. ressurge, né? Às vezes você precisava de um aquecimento um pouco maior para começar a Exato. entrar no. colocar nos trilhos o trem aí. E dentro disso, Sérgio, falou de uma coisa que também é muito importante para corredores, para os atletas, que é o autoconhecimento, né? É você saber lidar com a prova, o manuseio, a sua percepção subjetiva de esforço. Que existem inúmeros é, gadgets por aí, é o pace, é a potência, é a frequência cardíaca mais nada pode fugir da sua percepção de esforço, principalmente em dia de prova. Perfeito. E o que a gente transforma sobre percepção de esforço? Eu sou um cara que, porra, eu tenho todas as tecnologias na mão ali para Todas não, né? Porque eu não fico mensurando também o... o lactato ali no meu treino pra ver como é que <risos> Pelo tá. Pelo amor de cara. Deus, não, né? não. Não, não, não. Daqui a, a pouco chance. os caras vão fazer. Daqui a pouco os caras vão fazer um reloginho que vai ficar espetando você. Tim, tim, pra puxar, né? É, aí você pode ter certeza que eu vou comprar. <risos> é Mas tortura. E... Corre... Ai. Corre... Opa! Ué, já tem o, o fone, o Red de fone fica dando choque, né? Eletroestimulação no cérebro, né? Ah, o tem ralo. isso, né? Tem é, ralo. doideira essa porra aí. É, não tem muita comprovação ainda, mas tem muita história. Se você acreditar na história, tá valendo, né? Porque o é. placebo é um negócio fantástico pra gente. É a fé, né? Você tem é que ter a fé. fé. Né? 30% é fé. Você pode ter certeza. E dentro disso, Sérgio, eu queria te perguntar como é que você utiliza os seus dados, né? Como é que você dá uma olhada nos dados e fica nessa da rodagem, por exemplo? Você falou de rodagem, lá, pô, mas eu sempre botava lá 16 na terra, no, no, na grama, um negócio mais solto. Você se liga né, nesses cálculos de, pô, rodei na semana ali, 100 quilômetros, rodei 40 com esse tênis, 50 com, com aquele tênis lá, é a frequência cardíaca, estou acordando com a frequência cardíaca de tanto, estou indo dormir com tanto, meu corpo está respondendo. Como é que você é com os dados? Como é que você vê esse mercado? Como é que você vê tudo isso à sua volta? Eu sou um cara de humanas. Resumir, <risos> resumi, né? Resumi para você, eu sou um cara Pronto. de humanas. Eu não consigo, eu não sou nada metódico, velho, é, em relação a esse tipo de coisa. O que eu, te, o que eu, o que eu tenho me esforçado hoje é para olhar, é o que eu já fazia, né? Eu, eu tinha desencanado há muito tempo da frequência cardíaca, porque eu não aguentava mais ficar usando cinta, achava um saco acabei voltando a ter contato com frequência cardíaca com os, os gps de pulso uhum. né? então o que que eu o que que eu fazia muito para saber eu só queria saber depois que eu terminava o treino não eu não ficava olhando Sim. essa métrica né eu ficava tipo olhar você estava correndo virava o quilômetro ah beleza ah ok beleza eu ia na percepção de esforço mesmo eu quero fazer um treino bem leve né? com essas rodagens aí. e você chegava... então olhava depois. E você chegava a calcular um treino ou outro por conta desse parâmetro, você debatia isso com o seu treinador, nada? Nada, nada. Eu só via se isso estava sendo... Se isso... O que eu via é que quanto mais tempo eu fazia, quanto, quanto as... As... as semanas eu se repetindo, eu fazendo essas rodagens, eu estava eu vendo que eu estava ficando mais eficiente por estar um pouco... ficando um pouco mais rápido com o mesmo batimento, ou ele até o batimento um pouco mais baixo. É lá isso como referência para mim. Isso é um outro barato, né? Que pode ser bom ou pode ser ruim, porque é mais um incentivo, né? Você, porra, tá evoluindo, o treino tá funcionando, né? Onde que muitas vezes o cara pode falar, cara, eu não consigo baixar esse platô, eu não consigo sair daqui, a velocidade não vai, não vai. O cara fica percebendo. É porque os treinos, é. os treinos de intensidade ajudam bastante a gente, né? Para ver o potencial que a gente tá, né? Quando você é. vai pra Pia. Porque eu tenho, eu tenho um privilégio enorme de morar em Jundiaí, e aqui tem uma, tem uma pista de atletismo pública, velho meu tacão. sonho meu sonho eu, é, eu eu mudei para Jundiaí eu tenho duas razões para ter mudado para cá né uma minha mulher é Jundiaíense né eu conheci ela aqui e outra que tem uma pista de atletismo pública <risos> <risos> então bem, cara os bem. treinos é, eu eu me lembro eu tipo a, a época que eu treinei com o Marcelo Camargo ele me mandou uma mandou a primeira planilha ele olhei assim liguei para ele Marcelo você sabe que eu moro em Jundiaí. Você sabe que eu tenho um pista de atletismo. Que diabo você tá me mandando fazer tiro de 500 metros, cara? Isso não existe. É, é 400, 400 metros. metros é, por favor, né? Ele, não, mas é porque o meu metodologia... assim falei, cara, faz o seguinte, você não tá pedindo fazer 12 de 500? Me dá 16 de 400 que eu faço com o maior prazer. Agora não me bota 500, que é um saco achar onde tá. Eu consigo achar, mas é um saco você saber ali. Aqui, olha, a marcação dos 500 é um saco, velho. Achar e você ficar repetindo, parando em cada trecho da pista, porque o do 400 é uma volta completa. Você começa e você sei, sei começa e termina. Eu tô, no mesmo vendo, tô um cara de humanas que tem umas certas delicadezas aí, hein, Sérgio? Que porra, na pista de atletismo, eu sou exigente que tem que ser treino de pisteiro, mano. <risos> É só lá na, na, na setinha, só na setinha, Isso. ou 200 ou 500 ah, mesmo. Cara, não existe lugar melhor para você fazer o famoso teste dos 3 mil metros do que a pista de atletismo, cara. Não, é não. perfeito. Não, né? assim. e, você, e, e na pista, e, e os treinos que eu faço em pista, eu levo o meu GPS, que é o meu, o meu Garmin, mas eu só levo ele programado só para elep manual, uhum. tudo manual, plá, plá, plá, plá, plá. É, porque você é uma outra batendo, brincadeira, cara. né? Que quando você leva o GPS aí para pista, tu vai ficando até meio bravo, né? Que Pô, passou ali os 400 metros, ainda não deu no relógio, meu. É, não dá. O, o, quando, essa coisa, quando eu, como treino há bastante tempo, que judei na pista, é, eu tinha, quando eu comecei a treinar com o Marcos Paulo, eu tava meio. Eu tava um tempo sem treinar, tava voltando, daí, daí eu fui pra pista, passei o primeiro treino, para ele, ó, oh, Marcão, ainda não. Ainda não, não encaixei o treino direito, mas ó, daqui a pouco rola, tem um pouco de paciência comigo. Ele, não, tudo bem. Daí, eu, daí quando eu entrei, quando eu entrei no esquema de novo na pista, porque eu tenho experiência de correr na pista. Daí eu passei as parciais de um treino de 400 metros de repetição, de, de, assim, Eu me lembro, foi assim, ó, uma coisa muito assim, ó. 1,30, 1,30, 1,31, 1,30, 1,29, 1,30, 1,30, 1,31, é 1,30. Cara, porque quando eu, quando eu encaixo o ritmo na pista, cara, é pum, é, é todo esforço igual. E, e nessa época eu já tava conseguindo fazer a coisa porque assim, pisteiro, você olha o relógio nos 200 metros, na passagem dos 200 para você saber se você tá no ritmo. Uhum. Nessa época eu não tava nem mais olhando os 200 metros, eu só fazia fum, sabia que tava no ritmo. Era muito legal, cara. Não, é bom demais. Sinto falta é para porque... cacete a pista agora. É, não, porque a pista é bom porque você desconcentra, do, dos, você percebe o seu corpo, o esforço que você tá aplicando ali o ritmo, a distância que está chegando, você vai fazendo um cálculo todo mental ali do que você tem que realizar. O treino de pista, para mim, também é, é fundamental. Mas eu, às vezes, eu sofro de antecipação, viu, Sérgio? Quando eu falo de é treino mesmo? de pista... Ah, eu assim. adoro, mano! Quer dizer, é... Quando você me passa me passa a treino de 400 metros, eu fico assim... É o meu treino ah, predileto. Não, mas 400 é, é um tchan, é Estou falando, é para é cima delícia. de mil metros, tem que dar tiro, cara. Ah, um tiro Sofrimento, de dois é, mil, é, tem cinco que voltinhas. Volte, é, que aí você vai Legal. sofrendo ali, você vai, não, falta mais uma volta e meia, vai, vai. Aí, eu, às vezes eu sofro por antecipação, mas eu, eu tenho uma frase na minha cabeça, que eu gosto sempre de lembrar, que é que só os tiros salvam. <risos> é verdade. Né? Para mim, na cabeça, minha cabeça no, no treino de pista, assim: o, o sofrimento, ele, é, ele dura a metade do treino. Então, se é, tipo, se são 12 tiros de 400, é um sofrimento até os 6. Uhum. Depois do sexto de 7, puta, agora acabou, agora vai tudo, sai tudo. Né? Porque às vezes, nos primeiros, quando você ainda nos primeiros tiros, mesmo você tendo feito aquecimento feito as acelerações o seu corpo ainda não tá na homeostase daquele ritmo que não, você vai correr, né? Você ainda não. Tem que levar ele pra lá, né? Então, Exatamente. você fica... Uh, depois que não entra, no, no, equilibrou no, no esforço, pronto. Daí vai, vai embora. Né? O vai meu, o pra mim, normalmente o pior é o terceiro. O primeiro vai legal, o segundo já vai capenga o terceiro parece que eu tô morrendo... Que o cara não quero mais fazer esse treino. Aí vamos para o quarto e já começa a atingir o platô. Isso Aí, é. tudo bem, é. Isso, exato. É por o meu estágio, né? Senta ter que termina o último ali. Você fala, porra, dava para fazer mais uns dois. <risos> <risos> Teve uma vez que tinha um treino de eu acho que era 16 de 400 e eu perdi a conta. Daí acabei fazendo uns dois a mais. Depois eu fui ver no relógio. Ah, é por isso que eu tava tão difícil. Esses dois últimos não era para ter feito 18, era para ter feito 16. <risos> É, Sérgio, Sérgio, né? Sérgio. Sérgio. E aí tá uma prova que pode voltar até antes, né? Que são as provas de pista. Eu acho que a prova de pista é algo que pode ter um controle maior, mais fácil, menos gente. É muito é, sem, sem público, né? Dá para ter sem público, né? Dá. Assim como já tá tendo, sei assim como já está rolando o futebol né? na Alemanha, dá para ter esse tipo de coisa, né? Alemanha, Mas ainda né? não vejo isso no Brasil, né, cara? Porque do jeito que está descontrolada a coisa da pandemia aqui no Brasil, então é meio difícil a gente ver essas coisas acontecerem legal, né? Ah, cara, o Brasil não é para amadores, né, Sérgio? O Brasil não, não é, é para amadores, cara. É, aqui são ah. coisas específicas. Às vezes a gente olha para o mundo, quer trazer algum tipo de padrão, algum tipo de parâmetro para cá, de aviso. Mas aqui chega um negócio tudo meio que de cabeça para baixo. Eu não sei. Mas a gente tem que lutar e trabalhar com bastante informação, informação com credibilidade. Né? Porque a gente vive uma, uma era das fake news. E são muitas, né? Nossa. E isso, até mesmo dentro da corrida tem muita fake news, né cara? Tem muita gente que, que vive da mentira, que se promove dentro da mentira ali E como é que você tem trabalhado, aproveitando das news aí é, Nas notícias da corrida, como é que você vê, tipo um atleta que desponta Você já chegou a ter que fazer um trabalho investigativo de alguém que tava crescendo e falando que fazia acontecia e daqui a pouco não era bem assim não acho que nunca aconteceu não cara nunca aconteceu essa coisa é... nem essa nessa coisa onda é dos complicado. amadores agora se tornando profissionais cara a gente sabe que tem a coisa do, do, do doping entre amadores né que é uma ah. coisa que tipo eu já falei já falei já falei algumas vezes assim que cara eu tipo não é que eu não aprovo tá uhum. é claro não dá não dá para aprovar um negócio desse mas eu entendo Sabe? Eu entendo eu perfeitamente. Entendo. Eu entendo, porque eu entendo que é a mesma coisa daquele cara que toma bomba pra ficar grandão, ser o grandão da academia. Né? Perfeito, é igualzinho, cara. É pra pegar mulher no carnaval. Pô. Isso, é isso, exato. Daí o cara quer mostrar que é um tremendo corredor e hoje, há quanto tempo você corre, né? Você é das antigas também, né? Cara, correr, correr é a minha vida inteira, né? Mas corredor como treinando certinho, tal, sistematicamente, aí tem menos tempo, aí tem uns 10 anos. Tá. Então, mas é que antes, antigamente, a gente chamava de... tinha os leões de treino, né? Uhum. Leão de treino, aquele cara que você via, o cara treinava, se matava em todos os treinos, chegava na prova, o cara virava Cadê? um gatinho, né? O cara quebrava e tal. Hoje a gente tem o um leão de Instagram, né? O cara que mostra os puta treinos. Você vê um treino pra né? do ah. cara, você fala, minha irmã, esse cara vai... Chega na prova não consegue entregar, então tem e, e hoje eu acho que a gente esse pro... a gente tem um problema grande que, a, que as mídias sociais, se bem que agora menos porque a gente não tem prova, é que existe a, a uma coisa de uma busca enorme pelo pela aprovação das pessoas que estão vendo o que você está fazendo, né? Então de querer muito like, muito comentário, inclusive eu acho que é um grande um fator que acaba fazendo que as pessoas queiram acelerar demais de pular muitas etapas para correr uma maratona porque ela quer também receber aquele guerreiro ou oh, guerreira você é foda nos comentários né porque é uma coisa não eu quero correr uma maratona cara mas você acabou de começar a correr cara é. você vai correr uma maratona não é uma coisa simples assim não eu vou correr sabe mesmo tudo bem isso é pior, eu, tudo seja? bem o o que sabe que eu já ouvi velho ah. uma pessoa falando não, mas, mas, não mas para mim tudo bem fazer maratona em cinco horas amigo Cinco horas fazendo exercício, né? o que eu gostaria mesmo, André, Era tipo, o que eu, eu gostaria realmente de fazer maratona em três horas. Me imagina em três horas resolvido. Nossa, maravilha! É assim que eu penso. Mas, porra, cara, então a minha, eu sou da época que a gente fala, meu, maratona tem que ser abaixo de quatro horas. Então, quando eu entro numa maratona, sempre vai ser abaixo de quatro horas. É. Hoje as pessoas não. Maratona tudo bem, quatro horas e meia, cinco horas. Cara, é muito tempo, né? Não. É sério, eu estou vendo que a gente está na mesma página aí em, em vários quesitos, em vários pensamentos quanto a tanto a corrida em si, quanto a nossa sociedade. Porque eu também penso dessa forma do para que que você quer correr uma maratona, né? Para que que você quer realizar isso? Porque você acaba realmente estressando muito o seu organismo em Pô, botando um volume desse, pô, você pode fazer maratona. Quem pode fazer maratona? Bom, maratona são 42 km. Se você tiver paciência, você vai lá e vai percorrer esses 42 km em X tempo. Agora, se você tem um tempo é, mais baixo que você quer fazer, se você quer fazer isso durante todo o tempo correndo, aí já se torna um treinamento um pouco mais árduo, um pouco mais sistemático. Né? Mas esse número, esse, digamos, esses 42K, né? esse nome maratonista, tem um campo... Que é do esporte ainda, que você falou que na corrida é o único esporte que a gente acaba correndo com os campeões, com o recordista. Sim, sim. Mas tem um outro também que é o tal do triatlon. E o triatlon ainda é um também. pouco pior essa relação na cabeça. Tem uma marcazinha chamada Iron Man, né? o M. Dot, lá, que é a, é a segunda tatuagem mais feita de marca de empresas no mundo o cara tatua nele lá, vai lá e bota o M-DOT. E o, o cara, cara, tem cara que faz o meio, horas. O, cara, o cara faz o meio e tatua, né? Tem também, tem também. <risos> E cada um tem a, sua, tem a sua maneira. Hoje em dia, por exemplo, no triatlo as pessoas entram querendo já fazer um Ironman, que aí já é 42 quilômetros, 180 de bike, 3,800. Então, é esse pesado, onde a gente vê que é o ser humano mesmo, que muitas vezes está faltando alguma coisa, e a gente não está conseguindo parar um pouco para pensar o que, que você está fazendo. Né? Por que, que eu estou me relacionando com aquele esporte? É pelo like, que você falou agora há pouco, né? É pela curtida? O que, que é para ser aceito? E eu acho que essa é uma pandemia que eu acho que vale a pena a gente parar para refletir agora. Não sei se você concorda, mas a gente já vivia isso há muito tempo, que é essa questão toda da ansiedade, da, das crises nervosas né, que a gente vivia, a depressão que tem muito por aí. Né? E agora a gente vai passar por um período muito maior, porque simplesmente as pessoas não paravam para pensar realmente o que, que conectava elas com a atividade com o esporte. Por que que ela faz isso? Quem eu sou, né? Uma coisa que eu falo que tem aluno meu que brinca muito, né? É quem eu sou e onde eu quero chegar para eu traçar esse caminho. Agora, se a gente fica só na corrida do rato, você acaba que só se machuca e não encontra o lugar certo que você quer chegar. Como que você vê esse negócio, Sérgio? Você que é o cara da News, o William Bonner da corrida brasileira. <risos> aí, <risos> Cara, esse, esse, isso que você falou, os mineiros falam de oncotô, poncovô cotou pão, pão covô né Cara, eu acho que realmente as pessoas devem ter parado para pensar a relação que elas têm com coisas exercício acho que vai uma série de coisas vai vão, vai mudar na sociedade inclusive até a coisa da, da, da academia né tem muita gente que viu que é possível completamente possível fazer exercício em casa não precisa ir para academia é, é. mas essa coisa da sanidade mental cara é, que tinha problema, pessoas que tinham problemas antes da pandemia, estão com problemas mais graves agora, né? Às vezes está exatamente a coisa do isolamento, não está podendo Sim. sair de casa e precisa botar isso para fora. Eu acho que foi uma coisa, por exemplo, que a gente não abordou, mas eu acho que faltou muito do, dos governos, né? tanto federal, como estadual, municipal, uma, uma, um posicionamento claro sobre fazer exercícios, de como é importante para manter a sanidade mental das pessoas, o exercício tem, é, tipo, não teve um... um por exemplo, ó, vou, vou dar um exemplo claro de um país vizinho aqui. Uhum. Ontem saiu, ontem foi ordenado na Argentina que eles vão continuar com lockdown até metade, até mais durante mais 15 dias, mas é permitido a prática da corrida. E um raio de, um, se não me engano, acho sei lá, uns cinco quarteirões, na sua casa você praticar corrida. Pra, praticar corrida. É o único exercício que eles fazem, é o único que você pode correr sem máscara. Se você vai caminhar ou andar de bicicleta com máscara, se você vai correr, pode, tem que, pode correr sem máscara. Eu falei, caramba, se os caras são nossos vizinhos que conseguiram fazer isso. Aqui não teve nenhum pronunciamento oficial. Qual que é a regra? Porque o que a gente tava vendo nas mídias sociais é é um desrespeito. Tá todo mundo em isolamento, você saindo para correr por aí. Cara, mas é importante sair para correr, brother. Cara, é. é é bem por aí, é bem por aí quando você fala de uma comunicação clara, né? Quando a gente tem uma comunicação clara, uma linha, mesmo que seja uma linha errada, por assim, seja, todo mundo vai. Mas que né? tenha, mas que tenha, que tenha, né? que tenha uma linha de pensamento e não essa bagunça, porque fica um atacando o outro, quando era o um momento que a gente tinha que estar tá todo mundo junto, unido. Cara, a gente tá no mesmo barco, a gente está no mesmo barco, é por aqui que a gente vai caminhar. Ah, não deu certo, muda todo mundo de um lugar junto e vai para o outro lugar. Não fica espalhado, porque senão não dá para controlar, é a manada, tem que ajudar, juntar a galera, todo mundo para mobilizar. Deu errado, muda. Agora se fica um pessoal Perfeito. aqui continuando dando errado. Que foi mais ou menos o que aconteceu aqui? A gente fez um isolamento Tabajara, né? <risos> um isolamento, é. um meio isolamento que não isolou, que lascou a economia, lascou não sei o quê. Ficou todo mundo angustiado porque vai, sai, não sai, não vai? Porque se chega e fala, é três meses, pronto, depois a gente reabre, o negócio fica claro. A corrida, como é que funciona a corrida? Pô, mas esse vai todo mundo para o meio da rua ao mesmo tempo, vamos organizar isso. Será que a nossa. Será que a gente tem a disciplina para correr todo mundo junto? Será que a, a doença também era tão grave assim quanto, quanto falavam? Então quanto foi o aspecto que veio para gente, acabou que a gente ficou num limbo de desinformação, de uma falta de linha de comunicação, e a gente ficou naquela de um cachorro com dois donos, né? Um cachorro com dois donos, ele Exato. morre de fome, porque o cara acha que está alimentando, o outro não, alimentou, e acaba que o povo, que somos nós, estamos morrendo, porque falta essa linha de pensamento, né? Que eu Perfeito, acho que com... se tivesse se tivesse sido feito um isolamento rigoroso, Logo no início, a gente estaria reabrindo com segurança agora. Se fosse super rigoroso nisso, era seguro Mas agora a gente está reabrindo com, com, a, com a pandemia chegando no pico ainda. Nem chegamos no pico aqui no Brasil. né É, no pior Fica... momento, no pior momento. E, Exato. Por exemplo, quanto a essa relação que você até falou. Eu, como eu falei para você, eu estou sem correr na rua e desde o dia 15 de... De, de março, que foi essa. Nossa, última... você até anotou? Você até anotou o dia que você parou, cara? Eu não, eu não lembro. Pô, disso. foi uma prova de 60 quilômetros que eu fiz, pô. Depois disso ah, eu não corri tá mais. Tá certo. Então ficou fácil, fica eu fácil levantar né? isso. Toda a razão. Tá. Toda a razão. Ficou fácil. Aí, cara, depois disso eu não corri, porque eu, eu não sabia muito o que fazer e eu vejo a minha posição. É, eu sei que eu não sou ninguém assim. Do... Mas tem muito dedo apontado para mim por aí, por conta da grandeza que tem a corrida perfeita, o tamanho que a gente é. Muitas vezes a gente tem que se posicionar e quando a gente acha necessário, a gente se posiciona sobre certas informações. Uma delas foi, se você não precisar sair de casa, fique em casa. Você precisa fazer exercício? Toma aqui um, uma gama de exercícios para você fazer em casa, mas fique em casa, porque esse momento exige isso. Só que não tem como pedir para todo mundo ficar em casa durante quatro, cinco meses... Interruptamente, porque correr faz falta Eu já tô pirando por não estar correndo Por ter feito o meu isolamento De olhar para o lado e ver a galera correndo na rua Assim, eu falo, porra, corre você, você está Mas se eu corro na rua Aparece no estrava correndo na rua Aí vem um <risos> Você está estimulando a corrida na rua Blá, blá, blá, blá, blá. Então eu prefiro é Eu, eu acabar me eximir desse, dessa, dessa posição né, De puxando a galera para a rua, porque a possibilidade, sim, segura de correr na rua desde sempre. Existe. Se é é. você se isolar, dá para correr, vai lá e faz. Mas eu prefiro eu não fazer do que acabar, sei lá, estimulando alguém para fazer alguma coisa que... Vai que o cara se contamina na rua de alguma situação, porque foi sugestão minha. Então, eu, particularmente... Prefiro me tirar dessa dessa equação. Eu prefiro, ó, vamos fazer exercício em casa, faço em casa, tudo mais. Mas se você quiser correr, eu te oriento a você correr direitinho na rua. Mas eu prefiro ficar em casa. Como é que foi seu posicionamento quanto a isso? Você falou que tá na esteira, tava correndo na rua. Ou oh, tava correndo no, no corredor de casa. Como é que você pensa essa questão? Cara, é, eu não consigo correr na rua até agora. Assim, não, Eu não consigo sentir vontade de ir pra rua correr com, com essa situação, sabe? Se você sai na rua, todo mundo de máscara. Vai no supermercado de máscara. Eu não, não eu não estou sentindo vontade. Não, não tô sentindo a rua me chamar, cara. Então eu comecei a correr em casa. Eu só fui tentar correr uma vez, faz bem no início da pandemia. Mas eu não me senti nada seguro, porque eu passava por alguém, eu prendia a respiração. Uhum. Eu falei, cara. Isso aqui não é isso não é legal. Eu não quero fazer passar por isso. Então eu falei, cara, vou ficar em casa. Daí teve um dia eu peguei eu, meu filho, meu filho, a gente fez um marcou, fez um percurso aqui em casa, corri duas vezes na este, desculpa, duas vezes nesse percurso. Eu falei: ah, "Pô, legal, pelo menos estou fazendo alguma coisa". Daí, minha mulher é professora de inglês, né? E ela tem um ex-aluno que ele tem uma tem uma fábrica de, de coisa de faz reserva de, de equipamentos de musculação e também de esteiras. Eu falei, pô, pô, olha, o Fernando faz esteira, vê se ele não quer fazer alguma coisa, de repente tal. Aí, cara, eu mandei uma mensagem para ele, Fernando, eu faço qualquer coisa, cara. Eu não é, falo tua esteira, qualquer coisa. Eu não, quero, não quero dinheiro, não quero nada, Mas me empresta uma esteira, pelo amor de Deus. Ele, pô, fechado o Sérgio. Daí mandou a esteira para mim. Eu, Cara, então eu só tenho corrido na esteira. Eu já, já cheguei a fazer 95 quilômetros na semana, correndo na esteira. Depois, principalmente depois de ter começado a usar rodar. o Swift, né? Ah, o um, um Swift, cara, eu, pô, oh, oh, mano, eu tô fazendo dois períodos, cara. Tô tendo é. dois períodos, é dois períodos amador. Corro de manhã, 10 km, à noite, corro mais de 5. Faz <risos> uma rodagem, cara. né? Você curte uma rodagem, eu né? curto. seja, um, eu curto, eu você curte curto uma rodagem. Eu já, a minha linha já é um pouco diferente. Eu sempre gostei muito de otimizar o meu tempo, né? Eu sempre fui muito objetivo com a corrida, então eu sempre queria otimizar isso, porque eu não sei se é uma questão de dislexia, mas a falta de foco, tudo, de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu não tinha tempo para fazer tudo ao mesmo tempo e para mim, muitas vezes, dentro da minha visão e da minha experiência, era possível atingir certos objetivos. Com a corrida, porque a corrida sempre foi um objetivo para mim, né? De alcançar isso, alcançar aquilo, vou traçar e fazer aqui, tudo mais. Então eu via a rodagem muito como uma. Não tô querendo julgar nada, mas, Não, eu claro, mas existe dentro várias dentro da, minha, dentro da minha percepção, como uma perda de tempo, né? Porque acabava que eu podia estar tá fazendo outra coisa, podia até estar tá mesmo descansando, mas eu tô correndo. Né? Mas a corrida muitas vezes tem esse componente psicológico de você correr, de se sentir bem, de você ficar viciado nesse, nessa questão. Mas a corrida para mim sempre foi. Tinha mais coisas para fazer, né? Eu não sei se é essa selexia. Então, por exemplo, você falou de 96 km, cara. Isso me, me veio aqui na cabeça que você fez. Eu acho que eu nunca. Não, nunca é, muito, é muita coisa. Não, teve a vez que eu corri 100 km, que eu corri 100 km na, na semana, né? Mas, fora isso, eu acho que num treinamento eu nunca bloqueei mais de 100 km correndo. Eu sempre, eu sempre preferi conciliar, porque eu via a corrida pô, eu tô fortalecendo a musculatura que eu posso fazer de outra forma. Eu posso encaixar nisso, eu posso encaixar naquilo. E 96 km no, na esteira, então você está de parabéns. <risos> Obrigado. <risos> Mas, cara, eu gosto, olha, para mim correr para mim correr lento, cara, ela me traz umas coisas muito boas assim. O meu já você faz uma análise de um monte de coisa da vida, pensa em solução de várias coisas porque como você tá ah, correndo sim. bem tranquila, a cabeça trabalha de, de outras coisas. Eu fico pensando, cara, eu podia solucionar tal coisa. de repente, para fazer não sei o que lá, eu podia fazer isso aqui. É, me traz esse tipo de coisa, entendeu? Sim. E também a coisa da rodagem me traz o contato com a música, cara, que é que é, para mim é essencial, entendeu? É o seu eu tempo tenho... com você curtindo música. Curtindo música, ouvindo umas coisas, pensando em outras. É legal pra caramba, eu gosto. Ah, eu gosto, cara. Eu gosto. E falando um pouco do Swift aí, que eu também eu brinquei um dia aqui na esteira, brinquei. Não, no Swift eu foram umas duas ou três vezes, que eu aproveitei que eu tinha o. Eu tenho o Stride, né? E que ele é. acabava se comunicando aí com o, o, o Swift pra brincar, né? Pô, vamos ver de colher é esse negócio. Sabe o que eu achei mais legal do, do, do Swift? É porque ele não quebra a sua velocidade, né? Você tá subindo uma ladeira de 15% ali a 4 h é, passando é só, só não mexer. <risos> é isso, é divertido. Os caras, tudo você lá, tchau. <risos> é e a mente vai longe ali também, né? Quando você coloca pequenas metas ali na frente, porque uma das coisas fundamentais é a tal da distração positiva para a corrida, né? O que dificulta no, na esteira. Mas é esteira. Cara, o Zrift é, é viciante, Andrei. Você consegue chamar a turma pra correr com você. Eu nunca Sim. corro sozinho, cara. Eu sempre pego, eu faço os, os meetups, né? Os encontros, né? E eu nunca corro sozinho, cara. Minhas rodagens, sempre tem umas três, quatro pessoas correndo comigo. E vai batendo papo? Liga um, um zoom lá, alguma coisa do tipo? Então, não. Tem o Discord, né? O Discord, que é o que a molecada usa pra jogar game e ficar conversando. Tem o Discord, uhum. você cria um canal de áudio lá. E daí você fica conversando, é ao vivo, você fica trocando ideia. Ué, é beleza. muito legal, cara. Mas e a música? Não tá mais presente nas suas rodagens, não? Quando eu faço a rodagem, quando é tipo assim, de terça e quinta, eu faço uma rodagem de 10km que eu uso o Discord com a galera. Uhum. Mas os outros treinos, que é esse meu segundo período aí, esses 5km que eu corro, ou a, o meu longo, eu sempre faço escutando música, né? Porque o, o Zwift, ele não ele não fica cuidando só do som, né? Então você consegue usar o Spotify junto com ele. Coloco o Spotify, eu fico escutando uma música, e você não perde os sons do Swift, né? Que fica acontecendo, né? A subida de nível, os pontinhos, os barulhos do programa. É bem legal. É, isso tô, é viciado, bem tô viciado nessa porra, mano. Vicei. Mantém, o negócio porra. é bom. Tá Motivação lá. legal. É, Motivação boa. É mais um estímulo para se manter em movimento, né? Nesse momento tão tá um difícil. Sérgio, agora vamos falar de um momento difícil. Um momento difícil aqui que eu. Volta e meia, né? Alguém. Porra, eu sou o cara que fala de educativo para cima e para baixo, né? Para executar educativo, não sei o que, que o educativo é bacana. Então volta e meia, alguém vem. Tá, Olha aqui, Andrei, estão falando aqui, modo educativo, não sei o que lá. E uma dessas vezes aí que surgiu isso foi um comentário que você tinha feito sobre educativo, se você faz ou não faz. Aí você fala, educativo? Educativo para quê, né? Aí eu olhei, aí eu só olhei, cada um tem sua linha, né? Mas é isso, Sérgio, educativo, para quê? como é que você vê esse bicho de sete cabeças educativo na sua longa trajetória, inclusive porque você escreveu um livro aí das 100 coisas fundamentais para a corrida, não é? é? 100 coisas que todo corredor deveria saber. E educativo, Caramba. não fazer educativo é uma delas? <risos> não, na, na verdade, acho que eu não, na verdade, acho que eu nem falei de educativo. Aí. Acho que eu não abordei, eu acho que pulei essa parte. Mas o que, que, que eu acho assim do educativo? Da, um da minha experiência na minha experiência empírica empírica totalmente empírica é, eu acho que são pouquíssimos isso, isso assim sendo, falando sério mesmo eu acho que claro. depende muito do treinador são poucos os treinadores que eu consigo ver fazer uma transferência, do que o cara tá fazendo no educativo para o treino do cara. Porque, às vezes, eu vejo os caras fazendo todos os laufen, todos fazendo tudo bonitinho, e aí, depois, sai correndo sai correndo do jeito que corria antes. Não muda a, a, a, a corrida do cara. Manhã, então, para né? mim, é, então, eu acho que só funciona se o foco do, do educativo for para realmente melhorar o padrão de movimento do cara. Se não tem isso, é uma coisa que, às vezes, acaba sendo inútil. O cara faz para que, às vezes, é só para distrair a galera antes de começar o treino, que tem uma... Tem um monte de assessoria concorrente, olha, os caras fazem aquilo, eu também vou fazer. <risos> e não e não algo que seja realmente, é, que vai fazer uma diferença para o cara, entendeu? Então, eu sempre vi com dificuldade as pessoas conseguirem transferir o educativo para a corrida. No atletismo, é absolutamente essencial porque você precisa ter um movimento muito limpo. Uhum. Tá? Até por causa da velocidade que os caras correm, os caras transferem muito aquilo. Eu eu tive uma época na pista de Jundiaí, aqui, que era ficava o Clodoaldo do Carmo, Treinador do Pinheiros, cara, tinha nego aqui na pista que é, participava, já, já tinha participado de jogos olímpicos, de mundial. Eu tive o privilégio de ver os cara fazendo tiro de atleta de 200 metros fazendo tiro, velho. É uma coisa incrível, Fantástico, mano, incrível. Eu chegava na pista lá, assim, olhava pro clodoado porra, Clodoaldo, Eu vim treinar, agora eu vou ter que ficar sentado aqui e aprender? <risos> Ele, não Sérgio, bom, pode né? treinar? Não, nem fudendo. Eu quero ver o treino. Eu vou perder essa oportunidade de ficar assistindo os caras treinar. E era do cassete. E daí você via muito os educativos que os caras faziam que mexia muito no padrão de movimento dos caras. Até porque o Clodoaldo, é, se eu não me engano, o doutorado dele é de, é de, de técnica, de, de, de, de biomecânica. É, então, mas eu, foram, eu, eu nunca vi, sinceramente, alguns... O, o treinador chegando trabalhando o educativo de forma a melhorar o padrão do momento. Aliás, eu não vou fazer isso, agora isso, eu, não, beleza, agora vai lá, rodagem, de 30 minutos, tchau. Voltamos, é estamos na mesma página, então, desde o começo, então, Sérgio, porque é mais ou menos por aí mesmo que eu. Que eu, que eu penso, né? Porque senão há uma atitude consciente sobre a execução do educativo, realmente ele vai servir só como um próprio aquecimento e não o ajuste do movimento. Se você não sabe para que, que serve aquela coisa... Perfeito. Você não que sabe por que você está tá fazendo aquilo. Isso, é, é, é a base que a gente fala do, do Corrida Perfeita, que é a consciência, né? A consciência do seu movimento, a consciência da execução, para você realmente esse ajuste do, do seu padrão de movimento. Você saber o que, que você está realizando, o que, que acontece quando você realiza aquilo... Para fugir um pouco da questão automática da corrida, porque as pessoas batem muito no natural, né? O correr é natural. Pô, com certeza, correr é do. ir banheiro, atravessar a rua. Sem a partir do momento que isso se torna um, uma habilidade que você tem que treinar, que você vai correr por 5 km, isso, como toda habilidade, você tem que treinar esse movimento, porque isso tem impactos no seu organismo. E o educativo, com certeza. Aí eu já te pergunto e já te convido. Aí você dá um pulo aqui no nosso escritório do Corrida Perfeita para só ver se entrar no aviãozinho e vier aqui cobrir alguma corrida ou fazer algum treino aqui em Brasília. Ah, com certeza. DF, hum, com DF, certeza. DF. Agora complementando o que você está falando, cara, é, eu acho assim a corrida é um movimento natural, sim. E ela vai ser e você só consegue executar essa corrida natural se você correr sem tênis, que daí o seu corpo vai te ensinar. Opa, eu não posso bater o calcanhar no chão. Opa. Então uma das coisas que eu faço, Andrei, quando eu vou na pista fazer meus tiros, eu é, é, teve é, é que agora eu não faço, faz tempo que eu não faço isso. Mas eu tenho uma época quando eu volto a correr na pista, eu vou fazer uma transição para voltar a fazer todos os treinos de pista descalço. E hum. quando eu faço o treino de tiro descalço, cara, é do cacete. porque ele me ensina o tempo todo o que eu tenho que fazer. Sim. Por exemplo, se começa começa a doer, se começa a doer essa parte do meu pé. Quando eu tô na pista, é que eu tô ficando tempo demais com o pé no chão. Eu tenho que tirar o pé antes. Uhum. Levantar mais o joelho. Peraí, levanta mais o joelho. Tiro. Fica mais tempo voando. Tem que ficar mais tempo voando do que com o pé no chão, Sérgio. E daí eu vou me reeducando, cara. E daí quando eu coloco o tênis, vou fazer o tiro, sair muito mais redondo, cara. Exato, Sérgio, exato. E o que eu fiz dentro do metro foi mais ou menos fazer um explicadinho cara, porque muitas vezes ele não tem essa percepção da execução, da ação do quadril de ter que flexionar o quadril de uma forma mais rápida, porque que as pessoas têm que aumentar a cadência, porque você deve ter passado por isso ao longo da, da sua carreira de cobertura na, nas corridas e, <risos> e de atleta também é do gerado 180 passos por minuto, né, da cadência ali, do do, do da cadência alvo, da cadência chave, a cadência mágica, né? Que o pessoal. E muitas vezes as pessoas nem explicam por que 180. Ah, o cara lá, o Jack Dennis, olhou lá na, na, na Olimpíada de Los Angeles, estava todo mundo uma na média. média. É, fez uma fez média. Uma média. É, a média 180. não significa que tem que ser 180, pode ser 176, 175, pode ser 185. É né? por ali, é por, média. é por ali. Mas se eu não a... me engano, hum. se não me engano, desculpa te interromper. Eu acho a cadência... Eu, uma... eu, umas... eu, eu gosto de assistir prova, né? Quando eu tinha as grandes maratonas, eu ficava assistindo. E eu me lembro de olhar a maratona de Londres, que foi do ano passado que o Mofara tava na prova. Mofara e os quenianos. E eu olhava assim, eu, eu fazendo no comentário ao vivo da prova. O Mofara prova. e o Kipchoge, né? Passado, assim. Isso, é. O Mofara e o Kipchoge. É. daí eu olhando assim... Cara, eu falo assim, notem que a cadência do Mofara é mais baixa do que a dos, outros, dos quenianos. Do padrão é. de corrida dos caras. E daí eu já Daí eu lembrei exatamente de uma coisa que a Paula Redcliffe tinha falado. O Bofara só vai ser um bom maratonista se ele conseguir mexer na, na, na tecnologia de corrida dele, porque a cadência dele é muito baixa. E, daí, e depois saiu, tem um. um a, o, a World Athletics, ela faz um estudo. Sabe o que é melhor? Só um parêntese aqui. Vai, vamos lá. Tá Pode falando ir. de um atleta de duas horas e cinco na maratona, né? Só vai Isso, ser é. um bom Exato. maratonista Exato. quando. Exato. A Isso. É. Um campeão, né? A gente vai dizer assim, um campeão. Vamos mudar, né? Vamos mudar. Um campeão. Eu me lembro de... de, de e assim, a World Athletics, ela faz estudos durante os Mundiais e Olimpíadas, que demoram um certo tempo para ser apurado. E depois que eles lançaram o último, eu me lembro que eu fui ver, daí achei, assim, a cadência do Mofara, 175. Ele é? tem uma passada e... muito mais larga, ele corre de uma forma muito mais envergada, né ele tem uma amplitude de passo maior do que os Exato. outros. Exato. Ele tende a aumentar a cadência só no final, ali que ele bota o sprint dele, que é aí que ele Exatamente. aumenta realmente a cadência. Perfeito. Tem até aquela chegada, chegada... A, diferença é a diferença. Os caras era 185, ele era 175, falei, ah, tá vendo? É por isso, por isso que parece que ele tá fazendo mais, daí você vê assim, meu, parece que ele faz muito mais força que os caras para ficar naquele ritmo, né? Os caras tava ele, tu Ele voa muito mais, né, a fase dele é muito Exato. Maior. Perfeito. E, essa, ah. e essa é uma das paradas que eu, que eu gosto de, de parar para pensar, que desde sempre isso, é por quê, né? O que, que acontece quando o cara faz isso, o que, que acontece quando ele faz assado, né? O porquê dessa cadência 180? Tem uma razão de ser física? De, de se ter esse passo mais rápido, por assim dizer, do, cento, do que o 160, ou não tão rápido quanto a 210 e tudo mais, né? Essa parte no meio, e que aí a gente vai para questões fisiológicas, para questões da biomecânica e principalmente da física, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte, quando você vai para frente, você só vai para frente se você apoiar o seu pé no chão, ponto. Se você não está apoiando o seu pé no chão, você não vai para lugar nenhum, você vai para baixo, tem a gravidade te puxando, a energia que tá te puxando sim, ali o sim. tempo inteiro, beleza? Então na hora que eu quero dar um passo à frente, eu tenho que desequilibrar o meu corpo, o peso e tudo mais. E quanto mais apoio eu der no chão, mais rápido eu vou para frente, né? mais apoios mais rápido vou ter tá desequilibrado e mais apoiando para frente beleza eu tenho a gravidade me ajudando agora por que que o meu pé bate rapidinho né o que que é interessante bater o pé rápido tem um tal de potencial elástico que ele armazena energia no tendão e no músculo só que ele só vai conseguir te trazer isso em propulsão se você fizer isso rápido se você passa muito tempo com o seu pé no chão você não consegue tipo aproveitar essa energia que você tá aplicando Pô, beleza, então eu tenho que bater meu pé rapidinho no chão, né? Eu tenho que deslocar o meu corpo para frente. Pô, mas eu consigo utilizar a alavanca do meu tornozelo de uma forma melhor... Se esse apoio for feito mais para frente, pô, isso é física, é alavanca. Então, é, pô. Ação e ação e reação, cara. Ação, ação e reação, é reação, que aí você vai trazendo questões que explicam o porquê do 180, não é simplesmente um número abstrato. Não, mas peraí, peraí. É um número realmente abstrato. É por ali, tá? Eu não tô querendo falar É que por, é por desse... ali, não é necessariamente o 180. Isso, isso. E também não é só bater o pé rápido no chão se você não conseguir é. gerar o apoio e a força que te leve à frente, né? Perfeito. Então, são questões que a gente. É simples correr, mas é interessante também a gente pensar um pouco mais a fundo na corrida, né? Porque assim você consegue otimizar todo o seu esforço na corrida. Muitas vezes as pessoas se machucam por correr inconscientemente, por utilizar um tênis que você não sente o seu padrão de movimento, que você não sente o chão, né? E esse padrão de movimento já está tão enraigado em você que não adianta, muitas vezes, você fortalecer o seu corpo, porque, pô, seu pé está entrando na frente do seu centro massa, você está se freando o tempo inteiro. Você tem energia bacana aí no seu coração, mas você está gastando uma energia para ir para frente. Então, dentro disso, eu gosto muito de pensar na corrida e buscar maneiras de se tornar isso mais eficiente, né? É a tal da corrida perfeita, que não é um ponto final, é uma busca, né? A gente vai estudando isso e cada um tem o seu padrão eu acho que é bem legal. É. E dentro das 100 coisas, Sérgio, porque, cara, sem coisas são coisas pra danar, né, cara? É, coisa pra caramba. E ainda ficaram algumas coisas de fora. Pra você ver, né? <risos> é tipo a nossa conversa aqui, que a gente vai batendo papo falando sobre corrida, eu acho que dá pra gente ficar uma, umas 3 fica horas. Fica hein? não para. Né? Mas a, a cerveja sagrada que tá ao seu lado, que hoje é sexta-feira, você também é do, da cervejinha pós-prova? Sempre. Eu sei que você era a cervejinha antes da prova, aí que você já me contou. Mas é só no dia anterior, não. Mas eu, eu recomendo, mas é, não, no, no, nas 100 coisas que todo corredor deveria beber Eu falo que se você se você, uma, se você bebe, né, você bebe. Eu recomendo que se você tem uma prova muito importante, né? que quando você for jantar, para você beber uma cerveja ou beber vinho, sem exageros, só para você conseguir dormir, porque vai relaxar e você vai dormir melhor. Porque às vezes a ansiedade não vai deixar você dormir. E você tomar um, um pouquinho de álcool só para dar uma relaxadinha, sem exagero, óbvio. Você claro, vai dormir muito bem, claro. Eu concordo, mas discordo. Eu concordo com você que o relaxamento é bem interessante, né? De você fazer e tal, ter aquele prazer tudo mais. É, até, é quase como uma, como eu diria, um processo, um ciclo que você está realizando ali, né? E tomar cervejinha, você está se preparando, já é uma preparação mental para a prova. Mas que o álcool ele te dá o soninho, mas ele não te deixa dormir profundamente também, né? Você fica meio que ligado ali no, no meio do caminho. Sim, por isso que não pode exagerar. <risos> é isso, porque eu falo assim: é uma cerveja, uma taça de vinho, não é pra você encher a lata. Encheu a lata, você tem, vai me ter problema, você vai acordar no meio, vai ficar acordando no meio da noite pra fazer xixi, né? Não vai. ir e fora desidratar o chão e outras coisas, eu só tô sendo. um é, pouco embriagante. Mais sim, sim, sim. Chato, Não, é assim: é, aqui, de a de desidratar. Vinho. Então, então. Mas a desidratação rola realmente se você exagerar. Por isso que eu acerto, sem exagero. Ah, Tem que sem beber cerveja é tranquilo. Tem que beber não, cerveja, que nem o pessoal lá em, na Alemanha. Os caras tomam uma cerveja todo dia, só que os caras tomam uma cerveja. Não é que ele toma várias cervejas, né? Então as pessoas confundem muito aqui no Brasil, porque é 8,80. Não, se você vai tomar. Ah, não, você está incentivando o gozo porque eu tenho um amigo, tenho um amigo que é alcoolista. Amigo, eu tô falando para tomar uma cerveja. Não estou falando para você ficar embriagado, não confunde as coisas. Né? Que Tem esse... a coisa que você esse e negócio de você... confundir eu entendo perfeitamente mas é que hoje a gente vive no mundo e por conta dessa visibilidade que eu acho que dificilmente anteriormente não tinha tanta visibilidade assim sobre todos né você tá com quantos mil seguidores hoje Sérgio quantos te seguem aí no YouTube inscritos no YouTube, no YouTube, YouTube tem tá com... no YouTube tá com 260 260 mil. Uhum. São 260 mil pessoas que estão olhando para você, onde você vira uma vitrine, né onde que tem gente de tudo quanto é jeito e que entende o que você fala. Às vezes você fala A e a pessoa entende B, né porque as pessoas o entendimento, acontece. a interpretação, isso acontece muito. Né? A gente é, é muito julgado, muitas vezes, né? nem pelo que a gente falou, mas pelo que a pessoa entendeu. Como é que você vê tudo isso? Você já foi crucificado, já correr atrás de você, já pegaram no seu pé, por conta tanto da cervejinha, de outras coisas, de algum outro posicionamento que você colocou aí no, no seu canal, cara? Andrei, eu sou filho de socióloga, cara. Então, assim, para mim, o que é muito importante, e tal, que é a coisa que eu tenho mais orgulho do, do canal e das coisas que eu faço, é que eu tenho meu posicionamento. Se eu tenho um posicionamento, você pode bater o quanto quiser em mim. A minha uhum. posição está ali. Essa é a minha opinião. Então isso não me abala. Eu só fico mal com alguma coisa, alguma crítica que eu estou recebendo de algo que eu ainda não tenho um posicionamento. A partir do momento que eu tenho, eu não me importo com as críticas. Uhum. E aprendi e aprendi muito cedo a, a lidar com. Com o hate de internet, né? Com o comentário absurdo, com a crítica infundada. Quando é infundado, não tô nem aí. Eu que aprendi a nunca responder. Os Boa. críticos. A crítica, a crítica sem sentido nenhum. Se é uma crítica construtiva, se é o algum... governo. Não, não, vamos lá, vamos lá, vamos, lá, vamos conversar e tal. Agora, se é alguma coisa que é só ódio, ódio puro, eu uhum. não respondo, eu ignoro completamente. Agora, eu mudei de tática ultimamente, né? porque às vezes, principalmente, principalmente no Instagram, que isso acontece muito mais que no YouTube, né? No YouTube o cara te conhece mais, porque vê você muito falando e tal. No Instagram uhum. às vezes eu só texto, então eu passei a usar os comentários agressivos de uma uhum. forma. Eu comecei a responder tirando o barato da pessoa. O cara, é, você é velho e feio. Você também. É, porque só... Mas, não, você é muito feio. Ah, minha mãe me acha bonito, sabe? Eu comecei a brincar ah, com a situação... Não vou levar não, a sério você, o negócio. saber né? uma coisa. Por que eu não posso me divertir respondendo os comentários? Eu vou começar a me divertir. Se eu respondo algum hate... Agora, o que eu entendi que é do hate sem sentido, André, é assim. É assim o, quando, quando esse cara aparece e faz uma coisa muito agressiva, é como se ele tivesse acendido uma fogueira. Se você hum. responde, você jogou álcool. E ela vai crescer, ela vai ficar grande, incontrolável. É tudo que ele quer, né? Se você não responde, a fogueira apaga. Você esquece, acabou. Vira, vira, virou o dia, você vai até esquecer a coisa que o cara falou, incomodou, mas você não pode responder. Deixa eu falar. É, nada como uma boa educação, uma boa base né, para saber lidar com essas coisas todas. A gente não se deixar levar só pelo lado emocional, né, da ofensa. De, ah, não pode está ir. me ofendendo. É. Não responda não. com o fígado. Não, não. Realmente porque o, o mundão é grande e é. nós somos diferentes. Eu acho que o principal e a base de tudo é você entender que a gente é diferente. Você é diferente de mim, como o Tiago também é diferente de mim, quanto de você... E a gente tem que respeitar isso, que cada um pensa de uma forma, né? Eu acho que o claro. primordial é isso aí para a gente civilizar e não doutrinar outras pessoas, né? Sérgio, cara, o Thiago é. já tá querendo cortar meu pescoço aqui. <risos> Já, já cortou aqui 10 mil vezes, eu gostaria de Corta, continuar para, para. É, continuar batendo um papo com você aqui, que você é um cara que tem uma boa base aí nesse mundão da corrida, tem um papo bom, legal, de a gente trocar ideia. Eu espero em breve, não tão longe, não tão longe a gente possa se encontrar numa, numa prova, não tão rápido como foi no eu. Rio. No Rio de Janeiro, ano passado, mas que a gente possa... Pô. Pô, na, prova do... na prova do Rio, o André só me xingou. Por que você não tá aqui, caralho? Pô, pô, pois é, é tinha que estar tá correndo. <risos> eu fiz a meia, ele tava reclamando que eu não tava na maratona. Pô. <risos> bom, Sérgio, muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast, cara. Por favor, despeça-se da galera e dê o seu recado que é sempre bom te ouvir. Bom, primeiro, obrigado, Andrei, obrigado, Tiago, pelo convite. Foi um prazer imenso mesmo estar aqui com vocês. A gente trocar, finalmente conversar, né? Porque a gente nunca tinha trocado essa ideia, né? E legal a gente ver que a gente converge, tem um pensamentos convergentes em muita coisa, muito bacana. É, quem estiver ouvindo aí, pô, também tem um podcast que eu faço com o Eduardo Suzuki, o Corredor Sem Filtro. Aliás, você já está convidado para participar de um deles, né? Para explicar também o, o Corrida Perfeita para os que acompanham a gente já tá convidado para semana que vem, né? Não. Eu posso fazer posso fazer essa troca com você aqui. E quem tivesse, quem estiver ouvindo e não conhecer o canal, Corrida no Ar, vá lá no youtubecom Nova tem o um livro que eu lancei também, os 100 coisas que todo corredor deveria saber, você pode comprar Eu quero o meu autografado, site. hein? Pô, só manda uma mensagem, manda o um endereço aí que eu mando para você. <risos> É, você compra pelo corridanoar.com.br é, Custa 10 pau o frete, tá, tá com 10% de desconto e o frete é 10 reais para qualquer lugar do país Show. Uma ótima leitura aí para essa época de reclusão para inspirar Total. uma corrida aí, inspirar um futuro melhor Sérgio, muito obrigado mais uma vez Fique Valeu, bem, André. cara, mantenha-se em movimento e vamos ver se você bate os 150 na esteira aí <risos> <Boa>. <risos> vamos ver, vamos ver Um abraço, meu querido Valeu, cara. tchau, tchau